Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Eu espero que sim! E bem-vindo ao canal Pixel Tecno aí, beleza? No vídeo de hoje eu vim trazer aqui uma caixinha pra gente fazer um unboxing junto, né? Pra gente abrir essa caixa aqui junto. É de um aparelho que chegou pra mim aqui hoje à tarde aqui em casa. E eu tô mega feliz, chegou bem rapidinho aqui em casa pra mim esse aparelho. Eu comprei tem dois dias pelo site e chegou bem rapidinho até. Inclusive queria parabenizar o pessoal aí da, da loja, né? Pelo cuidado com o material aí, pode ver que tá bem lacradinho, ó. Tá bem fechadinho, Tá vendo? Não tem marca de, de ranhura, de arranhado ou de amassado, né? Por mais que seja material eletrônico, né? Que venha no carro ou no caminhão com mais encomendas, não tem marca de nenhum tipo de amassado nem nada. Então, é, aparentemente, né, visualmente, está intacto o material. Nota fiscal também está aqui. E a gente vai saber como que está por dentro, né? O material. Bom, mas que material é esse aqui? Estamos falando do MITV Stick que praticamente é um aparelho que transforma a sua televisão numa televisão é, normal em uma televisão smart. A gente sabe aí que quando lançou a televisão smart, não sei se você lembra disso, muita gente aí ficou aí no sal, né? Porque a smart te dá infinitas possibilidades de canais aí, de acesso ao Google, ao, ao Google Chrome, acesso aí ao YouTube, à Netflix, né? E aí acabou que forçava pessoas a comprar aparelhos caríssimos aí, inclusive alguns até de má qualidade, até alguns ruins até, inclusive eu tenho lá embaixo no andar de baixo, lá na televisão de baixo, um Chromecast antigo que só o sangue de Jesus na causa mesmo, que aquilo lá tá ruim, ruim demais mesmo, e eu comprei mais um, M.I. TV Stick da Xiaomi, né, Um Android, que é esse aqui para colocar na televisão lá de baixo. Porque aqui no quarto já tem um, que é esse aqui. ó. Peço que você se inscreva no canal aí, tá? Deixa o like nesse vídeo aqui para poder o YouTube reconhecer que é um vídeo, é um vídeo legal. É, ativa o sininho também para poder você receber notificações de quando tiver vídeo novo. E se possível, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vai se interessar pelo conteúdo, beleza? Se você quiser comprar um M.I. TV Stick que é igual esse aqui que eu vou fazer um unboxing com você agora, o link está na descrição do vídeo. Você pode clicar ali e ter acesso a justamente esse aparelho que está aqui na minha mão. É, diretamente da loja que eu comprei esse aqui. Então, eu vou baixar a câmera agora aqui para poder filmar o processo de abertura. Show de bola? Então, vem comigo. Bom pessoal, essa aqui é a caixinha. Como você pode perceber que ela está bem fechadinha, bem lacradinha. né? Então, vou abrir com vocês agora aqui. Deixa eu só ver um lado melhor para poder abrir ela aqui. Acredito eu que... Que a parte de cima seja essa aqui, até porque tá com a. É, pode ser que sim. O interessante é uma tesourinha, né? Uma faquinha, não tem, então vou usar isso aqui pra poder é, abrir a caixinha, tá? Com todo cuidado do mundo aí pra não se cortar, tá bom? É, deixa eu ver aqui, ó. Vou abrir essa caixinha aqui pra ficar legal. Show de bola, vou botar aqui isso aqui pra cá. Olha só, bem marcadinho, cara, que maneiro, tá? Olha aí, ó. Que bacana, viu? O que tem aqui dentro? Nada, não? Deixa eu ver nada. nota fiscal tá aqui, então, OK, vamos lá. Olha aí, ó. Esse aqui é o MI TV Stick da Xiaomi, né? Ele é um aparelho Android, Android 3. Deixa eu abrir aqui também. Pronto. Aqui você, lá de fora, você consegue ter acesso aí a algumas informações breves aí sobre ele, né, como Netflix, Google Play, YouTube, é, Google Play Games, alguns jogos aí que tem é um aparelhinho que você pode jogar com o próprio controle dele mesmo, né? Prime Video, Google Play Music, enfim, né? E aí até mesmo um sistema de Google Assistente, que é o controle por voz, né? O comando por voz, não tem mais aquela questão de você ficar digitando que é um saco, né? Mas vamos lá. Olha aí, ó. O aparelhinho veio bonitinho, né? Maravilha. Vou botar a caixinha pra cá. Pronto. Tá a caixinha aqui. Veio com os manuais aqui bonitinho. Ó, oh, parece que é árabe, sei lá Mas vamos lá é, Esse aqui também, outro manualzinho dele Que não sei o que, que é Mas se você souber, maravilha, lê aí Esse aqui também, MTV Stick Esse aqui sim, é um manualzinho de instrução, né? Tá é todo inglês, mas não tem mistério, tá? para você instalar ele na televisão, tá bom? Você vai conectar o cabo Rapidamente eu vou abrir aqui as coisinhas com você Mas antes vamos conferir o material aqui, Tá? Na caixinha aqui você pode perceber, veio o controle, tá embaladinho aqui, olha que bacana, cara. Ó, controle fininho, muito bonitinho, né? Bem, bem funcional, ó. Aqui você tem os botões, é igual esse que eu tenho aqui, ó, na, na televisão de cima, né? Mesmo controle. para ver que esse aqui tá, tá usado já, mas ainda assim, esse aqui eu tenho mais de um ano, esse aqui, ó. Mas olha só como ele, como ele tá intacto ainda, tá vendo? Mas vamos lá. Bom, o controle então, aqui você tem acesso ao botão Home, que é esse aqui, a bolinha, onde você, tem, onde você consegue ir para a tela inicial aí do, do MI, tá bom? o Botão de voltar, é voltar mesmo, não faz muita coisa, é voltar mesmo acabou. Esse, esse botãozinho aqui, desses é, nove pontinhos, é o botão de aplicativos, onde você tem acesso aí a todos os aplicativos que você tiver é, instalado no aparelho ou já tiver nele, beleza? Aqui o botãozinho igual o do Google, aqui ó. É controle por voz. Você aperta aqui, né? Conectado à rede Wi-Fi, logicamente, né? Ele vai, vai acionar lá o controle por voz e você manda o comando por voz aqui, tá legal? Botão de power, né, não tem mistério, é ligar e de desligar mesmo. Comando de aumentar e abaixar. É. Pro um lado para o outro, pra baixo para cima e enter, que é o botão do meio, tá bom? Aqui, é, Você pode ver uma, umas teclas aqui, ó, que aqui é do Prime Video, tá? botãozinho branco não dá para focar direito mas é o botão do Prime Video. e aqui Netflix são as telas são as, as teclas rápidas de repente você ligou o aparelho Netflix você já pum aperta aqui acabou o problema já acabou acabou já entrou no, no aparelho você já consegue ter acesso ao ao que você quer ver vamos lá ele vem aqui composto com uma fonte tá de alimentação que é essa fontezinha aqui é interessante você você usar somente essa fonte aqui de, de alimentação por mais que você possa ligar USB na, na, na televisão, caso tenha uma, uma saída USB com uma carga que seja compatível, mas eu não gosto de usar, tá bom? Já que veio a fonte, usa a fonte, pô. Às vezes você quer usar, fazer uma, uma gambiarra aí que vai dar problema, então usa a, a fonte já que veio ela, beleza? Vamos lá. Aqui você tem o cabinho, né? Vou botar aqui assim para poder você enxergar melhor aí, pô. Aqui você tem o cabo HDMI, que é um extensor do aparelho, porque pode ser que você consiga instalar o aparelho diretamente na televisão. Você espeta ele ali, né? E você consegue ver. Só que tem televisões que é muito próximo da parede. E aí vai ficar... não vai caber, né? Então aí, por isso que a Xiaomi aí se atentou a enviar um cabo extensor para poder facilitar a vida, a vida das pessoas, né? A vida dos, dos, dos usuários aí, tá bom? Olha aí, ó. E aí você consegue botar aqui o HDMI, ó. Beleza? Um extensorzinho para você. É, e aqui na televisão ou no computador se você preferir, tá bom? E só isso aqui, se você já transforma a sua televisão aí numa televisão normal, é em uma, uma, uma TV Smart. Show de bola, né? Pequenininho o aparelho, olha, olha que legal. <risos> Impressionante. E esse aqui é o cabo que vai na fonte, o cabo da alimentação, o cabo que vai na fonte é esse aqui. Ele é bem grande, tá? Deve bater um metro aí de tamanho. Então, um metro já é bastante grande aí para pro, a proposta dele, tá legal? Conectou aqui. Beleza. Essa pontinha aqui, ó. A entradinha V8. É igual de telefone de Samsung, igual de telefone aí é, de outras marcas aí, mas o cabinho é o mesmo, tá? Você é, vai conectar ele aqui no aparelho. Tem uma entradinha aqui, ó. Você se consegue ver? É, vai conectar ele aqui. Pronto. É só isso aqui. Beleza? Colocou na tomada, ligou na televisão e aí configurou. Beleza? Como eu já tenho aqui na televisão, eu vou mostrar para vocês aqui o meu como funciona. Beleza, agora que a gente já abriu aqui o material, né? Que eu te mostrei como montar, como que funciona, tudo certinho. É, vamos às pilhas. É, duas pilhas palito. A sorte que eu tenho aqui já. Duas amarelinhas que eu já tenho aqui já. Deixa eu só colocar ela aqui. Não tem mistério botar a pilha palito. Então, colocou. Tá. Ah, mas e a conexão, Derek? Como que a conexão do controle para o aparelho é infravermelho? Não, tá? É, quando você liga o aparelho na tomada e na televisão, ele envia um, a, a, a conexão Bluetooth para cá para o controle, tá bom? E a conexão, acredite se você quiser, a conexão é surreal, é muito boa, é muito boa. Eu sou suspeito a falar disso porque eu gosto muito de ouvir música, então coloco o YouTube para poder rolar aqui muitas das vezes e vou para fazer alguma coisa. Vou para a área de lazer, vou para frente, vou para a copa, vou para cozinha. Mas eu vou com controle no bolso. E aí da sala para cozinha deve dar em mais ou menos aí uns 7, 8 metros aí de, de distância. E ele funciona aí sinistramente, tá? Pode acreditar. É, é surreal a conexão disso aqui, é muito boa. tá? Lógico que você não vai, não vai comandar alguma coisa aqui se você, se você não estiver enxergando a tela da televisão, né? É, da cozinha eu consigo enxergar a televisão Eu consigo botar alguma música que eu queira lá E pá, pá, pá, consigo rapidinho Então, isso aqui é uma mão na roda Bom, galera, eu não sou técnico Não sou ninguém que entenda é, Tecnicamente disso aqui Eu só sou um usuário que gostou muito desse aparelho aqui Tanto que comprei mais um Mais um para colocar na televisão lá de baixo Porque lá tá com Chromecast Que é um pé um no saco Pensa num Chromecast ruim aquele lá Enfim, eu vou tirar esse Esse Mi TV Stick que tá aqui e vou colocar esse aqui, pra gente ver como que funciona a parte de configuração e tal, umas coisinhas, beleza? Tá aqui o aparelho, ó. Tirei esse aqui, até um barulhinho, viu? <risos> Deixa eu ligar na tomada esse aqui, calma aí. Aqui, ó. Já acendeu a luzinha, tá vendo? Já recebeu o sinal, já acendeu. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, basicamente, é a, a, a iniciação do Android, né? Olha aí, ó. Já tá na tela inicial. Aqui são alguns, alguns aplicativos que já tem é, instalado nele, tá? Você pode vir aqui na, na Play Store aqui é, e adicionar algum que você quiser mais ali. Ou, ou botar como favorito. Pode vir aqui também... Aplicativos, tá vendo? Baixar aqui algum, alguns mais que você queira Ó, ir para App Store, tá vendo? Mas para isso você tem que conectar a sua rede Wi-Fi Tá? Eu não configurei o Wi-Fi aqui ainda É, aqui ó, configurações Bom, deixa eu ver se vai rodar o YouTube aqui Bem rápido, ó, tá vendo? A movimentação dele é bem rápido. Ó. Talvez esteja fraco aqui em cima o sinal do Wi-Fi Porque o modem tá lá embaixo na sala então da sala até aqui é bem distante, mas ainda assim pega algumas coisinhas Pode ser que demore por conta disso aí, tá? Mas normalmente ele é muito rápido Ó, tá vendo? Aqui foi o problema da conexão do Wi-Fi, não no aparelho, ó Tá vendo? Tentar novamente, não foi possível conectar É meu Wi-Fi que tá fora Porque o modem é longe daqui, tem que descer esse escada, tem que andar ainda e tal É longe daqui Aqui em cima pega sinal de telefone, mas bem mal ainda Por causa do, da distância e tanto concreto que tem mas enfim, você pode perceber que ele é bem rápido nos comandos, ó, tá vendo? Netflix, não tem instalado aqui ainda, mas você tem acesso Netflix, tem que botar a conta aqui porque a conta do Netflix está no outro aparelho, vou ter que pedir um ponto para colocar nesse aqui também, mas, porra, é um aparelho surreal, alucinante, alucinante. Questão de distância aí do controle para o aparelho, você deve dar um, mais ou menos um, aí uns uns 10 metros aí ele funcione. Eu digo isso sem medo de errar, porque da minha cozinha eu consigo mexer com ele na sala. <risos> Lógico que, pô, se você vai ver a televisão, tem que estar tá perto do aparelho, mas se você precisar aumentar ou baixar a, a música, você consegue aumentar aumentar e baixar a música, né? Isso é bem interessante. O legal de tudo você consegue mexer, aumentar o volume dele ó, na televisão, ó, tá vendo? Isso aqui é o volume da televisão desligar, ligar o aparelho, a, a, por aqui, enfim, é bem prático mesmo. Aí, apareceu para continuar aí, para poder cadastrar mais uma conta da Netflix, mas não precisa, já tem dois pontos já, um está lá embaixo na sala e o outro é esse aqui. Então, se você quiser aí transformar a sua TV normal em uma TV Smart, eu te aconselho o Mi TV Stick da Xiaomi, que é esse camaradinho aqui. Óbvio que eu sou suspeito a falar, mas vou falar a si mesmo. É muito bom esse aparelhinho aqui. Se fosse ruim, eu não compraria dois agora para ter na TV de baixo, não é verdade? Bom, se você quiser comprar um desse aqui, tá? Com a segurança de receber em casa, igual eu tive aí, tanto na compra quanto no recebimento, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do site oficial que eu comprei, tá? Você pode estar tá clicando ali e estar tá pedindo o seu. O valor aí é mais ou menos entre 300 e reais. pode ser que aumente, pode ser que abaixe, dependendo aí da época do ano, da oferta, enfim, tá? Mas o valor, essa média aí, não vai mudar, tá? Lembro que há um ano atrás, quando eu comprei esse aqui, eu paguei 370 e pouquinho, mais ou menos. Dessa vez eu paguei um pouquinho mais. Então, pode ser que você possa pagar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas a média de preço é essa aí mesmo, tá bom? Ainda assim, se você for comparar isso aqui com uma TV Smart real, é 70 vezes mais caro uma TV Smart do que isso aqui, que vai te safar e vai te ajudar muito. Beleza? Então, tamo junto. Link tá aqui na descrição da loja que, que me atenderam muito bem, tá bom? Então é isso. Beijo no coração, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!